Houve, de alguma forma, o um atropelo aí da, do regimento, né? Não foi colocado, o relatório não estava colocado na internet. Eu mesmo não consegui ler o relatório. Eu teria que ler o relatório. E depois disso, para ler o relatório, teria que levar ao plenário aí da comissão, para o plenário decidir, para o plenário soberano. Não, não foi feito isso e, portanto, se reagiu dessa forma. Eu já até tinha alguma coisa para mudar na né? reforma trabalhista, apresentei emendas... Tirando o trabalho intermitente, esse 30 minutos para o almoço, que é um absurdo. É, quem já trabalhou de carteira assinada, como trabalhei, dei plantão e pronto socorro seu corpo, meu dei, é um absurdo, meia hora, para ele almoçar. Mas agora com ele, nessa situação de fragilidade, ele devia ter o mínimo, o mínimo de patriotismo, saber que ele não pode continuar, renunciar pelo bem do povo brasileiro. Ele não pode pensar só nele. Para as reformas não vão passar. Já não ia passar, agora piorou. Não deveria ter colocado essa matéria para ser lida hoje. O governo não tem mais credibilidade, acabou o governo. Eu vejo hoje prenderam mais um assessor especial do tema, o Tadeu Filipelli, já são três assessores. O José Yunes que recebeu dinheiro, o Rocha Lourdes, né, que também recebeu dinheiro. Então, o Palácio do Planalto praticamente é, virou um, um, um centro de corrupção de tráfico de influência, com um presidente totalmente inseguro e sem condições. Até porque, na declaração, no, na entrevista que ele deu, ele mente, né, dizendo que é, foi, foi discutir a carne fraca, quando a carne fraca surgiu depois de 10 dias. Então, é uma, não tem como ele justificar aquela presença do, do, de um lobista que todo mundo conhece Brasília, de um, um sujeito que não tinha nenhuma condição moral de discutir com ele, esse pessoal da JBS, que se utilizou do governo, que todo mundo sabe que é desonesto, que está roubando o BNDES para atender dentro da casa dele.